Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Não é? que é o mais importante é a paz, né? A paz de espírito é muito boa. Olha aí, a música, ela traz uma paz de espírito muito boa, né? A boa música, né? Não tô dizendo que a minha música é a boa música, tô dizendo a boa música, né? Porque tem umas músicas aí que só Jesus na causa, sabe? E eu não gosto, meus uns rap esquisitos. Deus me diga. Não gosto mesmo de rap, sabe? Não gosto. Pode ficar com rap quem quiser ficar com raiva. Eu não gosto. O problema é meu. Eu sou um cara muito verdadeiro, sabe? Eu não gosto de estar tá agradando a todo mundo, não. A gente tem que ser realista, tem que ser verdadeiro, tá? Ah não, a música é, é diferente. Diferente de nada, rapaz. Você não gosta ponto de ponto acabou. Eu sou obrigado a gostar de música de alguém, rapaz. Música que fica falando, ah, tá, tá, tá, bandida, não sei o quê. Eu não tô aqui para atacar. Eu tô dizendo que eu não gosto, detesto. aonde tem, onde passa rap, olha, eu sinto mal. Não, sério mesmo. Eu já quero ir embora, sabe? Porque me lembra bandidade, safadeza, putaria, sabe? Porque, sabe? Eu vou até parar de falar aqui, porque senão eu falo até merda, sabe? Eu não gosto de rap, sabe? É uma música que eu não gosto. Tá? E ninguém é obrigado a gostar de música de ninguém, então eu não gosto. Quem não gostar da minha música também, beleza, meu amigo. Beleza, ó, não tem problema nenhum. Tá? É, é assim mesmo, nem Jesus agradou a todo mundo, não é? Pois é, e, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês... Uma música que eu fiz para Milionário e José Rico, quando eles eram vivos ainda. Quer dizer, quando o José Rico era vivo, né? Porque hoje a dupla não existe mais, né? O Milionário parou, né? O José Rico faleceu, infelizmente. Então parou. Então quando a dupla existia, né? Eu quis dizer a dupla. Não o Milionário e o, Rico, porque o Milionário está vivo, graças a Deus, né? Sujeito muito bom. Eu até já conversei com ele algumas vezes e tal. Com os dois, né? Com o Zé Rico também. O Zé Rico eu conversei com ele aqui em Brasília, num show que ele veio fazer aqui. Tava lá o Paraná, da dupla Chico Rei Paraná. Tava lá... É... Deixa eu ver se eu lembro. Princesa e Paloma, né? Uma dupla que foi muito minha amiga. A Paloma, infelizmente, nos deixou. A Paloma era esposa do Reinaldo Queiroz, aquele grande compositor daquela música é, Barquinho de Papel. Acho que é Barquinho de Papel, ou é Barquinho, alguma coisa assim. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Né, de, que foi gravada pelo Trio Parada Dura. Foi um dos maiores sucessos do Trio Parada Dura. Muito linda a música. Pois é. E, e a princesa, a cantora princesa, tá viva ainda, graças a Deus. Ela foi minha amiga no passado, tal Eu, ela até gravou uma música minha chamada Mil Graus de Amor, há muitos anos, Isso aí tem mais de... Acho que tem uns 30 anos, mais ou menos. E hoje ela é evangélica, né? não grava mais música, músicas assim, sertaneja, né? É um, é um direito dela, né? E... Então, beleza, graças a Deus. Ela está muito bem, né, princesa. Grande abraço para você, princesa, se você estiver vendo esse, esse vídeo aqui. Pois é, então hoje eu quero mostrar para vocês uma música que eu fiz para o milionário José Rico, né, quando existia adulto, hoje não existe mais. Tá ok, pessoal? Agora, eu não vou cantar ela aqui no violão, por quê? Porque um amigo meu, um amigo meu chamado João, ele, ele gravou um, um, um, a música Demo, sabe? Num estúdiozinho, só para mostrar mesmo, tá? Tá, pessoal? Não é gravação de, de gravadora, não. Tá só uma demo. E ele tem uma voz, ó, muito boa. Inclusive, até aparece com, com a voz do, do Zé Rico. Ele tem a voz muito boa. Hoje ele canta músicas evangélicas também, lá em Brasília. Tá ok? Então, é, vocês dêem uma olhada aí nessa música aí, tá? Chama O Vencedor. A história dessa música é de um de um camarada que era empregado e se tornou patrão. Tá certo? Trabalhou e tal, e honestamente subiu de um grande sujeito. Existem muitas pessoas assim. E existem aqueles né, que passam por cima das pessoas de alguma maneira, né? Mas não adianta, depois cai O bem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 tocar as músicas que você tanto gosta, ok? Um abraço. Se inscreva dê um like, se inscreva e bota pra roubar. Mete o dedo e bota pra roubar. Valeu aí? Na minha estrada eu sempre vou Olhos abertos e os pés no chão O meu trabalho tudo consegui Era empregado e hoje sou patrão Eu tenho tudo que o dinheiro compra E o meu nome tem Dormir Sou Subir, eu trabalhei com E aí, pessoal, beleza? <risos> modão, hein? Gostaram? Eita, que modão, hein? Pois é, pessoal, se vocês gostaram do modão aí, que eu fiz pra vocês, né? Quer dizer, eu... é, <risos> pra vocês, né? Pra todo mundo que quiser ouvir aí. E quem quiser gravar essa música aí também pode entrar em contato, tá? Aqui embaixo aqui tá meus endereços, é música inédita, nunca foi gravada. E alguém que quiser cantar ela aí pode cantar tranquilo, mas primeiramente se comunica comigo, para mim saber quem gravou, né? Que eu preciso saber quem gravou para mim ganhar meus direitos autorais. Se caso ela né, tocar no rádio, essas coisas, eu, né, eu tenho meus direitos de autor, tá ok? E não cobro nada para ficar tranquilo. Entre em contato com a gente aqui. Então tá, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, tá? Dê um joinha. Clique lá naquele sininho lá, tá ok, pessoal? Que isso vai mostrar é uma notificação que vai mostrar para você novos vídeos. Eu coloco dois vídeos por semana, toda semana eu coloco de dois em dois dias, por exemplo, um, dois coloco um vídeo, um, dois coloco outro vídeo e vai embora. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, tá? Se inscreva no canal aí, beleza? Um abraço para todos vocês e fui.